Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Janete Coelho, professora de canto popular em Tamaraju, E o nosso segundo vídeo, que está vindo com exercício bem legal, onde nós passamos para o nosso roteiro de atividades. tá? Quem faz curso comigo, quem já fez, sabe que eu criei um roteiro de treinamento para que a pessoa possa estar praticando todos os dias e ter um resultado mais efetivo, certo? E um desses exercícios nós chamamos de pré-aquecimento que é um aquecimento prévio, rápido, que você pode estar fazendo em qualquer lugar onde você for cantar. Talvez não tenha tido tempo para aquecer em casa, então você vai fazer esse pré-aquecimento. Tá? Nós temos dois exercícios, o labial e o língua dental. Então, as nossas alunas estão, elas estarão demonstrando para vocês como que é feito esse exercício, a fim de que a circulação sanguínea ela possa ser ativada nessa região, tá? aqui também, e, é claro, vai ajudar também na pronúncia das palavras. Algumas pessoas têm alguns probleminhas de dicção e os exercícios labial e língua dental nos ajudam também a melhorar a pronúncia de certas palavras. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus contatos, enviar as suas perguntas e até sugestões de temas que vocês querem saber. Muito obrigada e aguardo a participação de vocês. Até mais!